Você está cansado de perder vendas porque seus clientes estão desinteressados com sua loja? Está procurando por uma maneira de aumentar o fluxo de compradores e ainda mais vendas? O sistema de programa de fidelidade da Applesoft pode lhe ajudar. Com todas as ferramentas necessárias para engajar seus clientes, automatizar o marketing e aumentar as vendas. Esse programa é a solução ideal para aumentar a satisfação de seus clientes e tornar a sua loja mais lucrativa. Entre em contato conosco e saiba mais.